Então, eu fiz um vídeo, esses dias, falando sobre como lidar com problemas na vida, né? E aí, me veio uma reflexão complementar, que é o seguinte, todo problema vai ser diferente de uma pessoa para outra, e nós não deveríamos julgar o problema do outro, achando que é um problema muito pequeno ou um problema muito grande. porque na real, cada um tem um, uma experiência de vida, uma carga emocional relacionada a como agir ou o que analisar, como certo ou errado, ou um código ético, um código moral, ou uma série de crenças que nos faz lidar, julgar e analisar problemas de uma maneira completamente diferente. E aí parei para pensar e falar: cara, mas será que tem o certo e o errado? Será que tem a maneira correta, né, o nível, a classificação hierárquica de um problema? Tipo, é, chegar atrasado numa reunião versus perder um ente querido. No senso comum, para mim, tem uma clareza muito, assim, óbvia, né, o, o nível de profundidade, de dor que o problema, nesse exemplo que eu dei, pode causar, né? O ente querido nem se compara à perda do ente querido. Mas, ao mesmo tempo, é apenas mais um, um código de julgamento que eu trago à tona quando eu começo a pensar dessa forma. E quando eu penso em pessoas próximas, minha companheira, meus amigos, meus colegas de trabalho, minha equipe, quando acontece um problema com alguém e alguém reclama ou, ou age ou reage né, de uma forma específica, você fala, pô, isso daí é ridículo, Eu já vivi isso 300 vezes, então eu sei como lidar com isso, isso vai passar, tá de boa, então quando eu penso dessa forma, de alguma forma eu tô julgando, eu tô julgando a partir do que eu já vivi e do que eu considero o nível de profundidade, de impacto daquele problema, versus o que já foi para mim e que hoje é. Porque com certeza, vamos pegar um exemplo de quem está fazendo a transição, né? Saindo do trabalho corporativo, da CLT, e indo empreender no projeto pessoal. Então todas as dúvidas e medos do empreendedorismo, quando eu estava fazendo a minha transição, me atormentavam, me doíam muito mais do que hoje. Por exemplo, eu não ter clareza de quanto que vai entrar no meu bolso mês que vem, em termos de, de lucro, é, Eu não sei, vai depender de uma série de ações tal, então eu tenho total insegurança e incerteza do valor final. Eu tenho uma média, tenho uma expectativa em função do passado tal, mas não sei. O conforto que eu sinto hoje, com desconforto, é algo que eu adquiri ao longo de cinco anos, tomando na cabeça, aprendendo, empreendendo, só que é algo que lá no início que eu precisava controlar, precisava ter mais segurança, que eu precisava ter clareza exata de quanto que eu ia receber cada mês para saber se minhas economias iam segurar bem a onda tal. Eu tinha essa necessidade ilusória de controle muito forte lá no início que hoje eu eu abandonei total e sigo de maneira muito mais orgânica no fluxo. Que para mim, hoje é normal, só que antes era, era completamente loucura. Eu falava, pô, tá maluco, fluxo tá louco? Como assim, vivendo é o fluxo? Tem que porra, ter plano A, plano B, plano C, plano D, plano A... Tem que controlar, tem que ter controle, só que a gente começa a aprender que controle não existe, né? E é uma armadilha que a gente às vezes planta, né, a partir da, da sedução da mente né, de achar que a gente controla. E isso daí acontece em vários âmbitos, com vários problemas, e, e o que eu tenho buscado fazer hoje em dia é julgar menos, apesar de ser difícil pra caramba, porque... Você vai estudando, você vai vivendo, você vai amadurecendo, você vai observando, você vai adquirindo um campo de, de chaves, né, para determinados problemas, que você vai criando um arsenal, cada vez maior. Cada ano que passa, cada situação que você vive, cada livro que você lê, cada conversa que você tem, cada experimento que você faz, você adquire mais um arsenal. Só que cada um tem o seu ritmo e tem o seu próprio arsenal. Então cada um tem a sua, as suas chaves, né, e de repente um problema uma pessoa que não é mais um problema para você, porque você já tem as chaves suficientes para resolver de maneira mais fácil aquilo dali, em outra área da vida vai ser o contrário. A gente tem que ter muito cuidado para parar de apontar o dedo, né, porque quando você aponta um dedo tem três que ficam apontados pra você e essa é uma dificuldade que eu tenho constante por, por ter vários é, dramas de emocionais de, de infância mesmo, de, de querer estar tá sempre certo, de achar que tem sempre a razão, e aí acaba que pra mim eu acabo observando, julgando facilmente pessoas e situações que, que na verdade deveria dar um passo para trás e ficar de boa e falar Calma aí, deixa eu tentar ser mais empático, deixa eu tentar trazer um pouco mais do lado do outro E, e essa é uma construção diária que eu, que eu busco cada vez mais aproximar com mais sabedoria, tirar menos conclusões, né? Então, é não é fácil. Mas foi um ensaio que eu tive interessante aí em relação a, a como lidar e respeitar o problema do outro, que cada um tem um contexto, cada um tem uma bagagem cultural, social, educacional, não dá pra gente ficar apontando o dedo, né? Então, quando o outro vier aí reclamando de um problema, discute, absorva, tenta ajudar, de alguma forma, se você puder, mas não menospreze ou valorize demais o problema do outro, porque tem a galera que vem com os problemas também bizarros aí, tirando uma hora também, tipo, foda-se, sabe? ah nossa, tava nesse último nossa, evento que eu fiz, investi 5 milhões e, sabe, tipo, as coisas assim, megalomaníaca e tal, também tem que tratar igual. Isso aí é algo que eu tô tentando e, e aos pouquinhos vou revelar pra vocês se tá dando certo ou não, mas fica aí a reflexão, beleza? Espero que tenha feito sentido. Se você curtiu, compartilha com uma galera, dá o seu like aí, se precisar de ajuda em questionamentos e redesenhos aí de ciclos de vida e de trabalho, conta comigo que vai ser um prazer pra gente ajudar. Beleza? Dá uma olhada aí na descrição. Valeu!